Bom, boa noite, então. A gente está aqui. Agora são sete horas da noite, dia 8 de junho de 2022. Estou aqui com a Juliane e com a Kelly, que foram uma das idealizadoras, organizadoras uh, do projeto Escola em Quarentena. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o projeto hoje, mas antes eu queria pedir para vocês duas se apresentarem da forma que vocês quiserem, podem se aprofundar ou não, enfim, como vocês se sentirem confortáveis. Uh, e aí a gente já começa a falar do projeto. Tá bom. Eu quer, Kelly, quer começar? Deixa eu começar. É. Tá. É, eu sou Juliane Baso, é, eu sou atualmente é, pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Grande Dourados. Eu sou é, mestre doutora em Antropologia, sou jornalista de graduação e eu, eu, minha área de pesquisa é a antropologia da educação, e eu gerencio desde 2020 é, um blog que se chama Primavera nos Dentes, é, Antropologia, Educação e Curadoria, e o Escola em Quarentena nasceu vinculado a esse blog. Esse blog surgiu uns dois meses antes é, da pandemia começar, ele surgiu com uma proposta que, em que a pandemia não estava nem um pouco no horizonte, e acabou se tornando um espaço é, para várias é, iniciativas, experimentos, enfim, é, relacionados a esse tema. E o Escola em Quarentena foi um deles. Bem, eu sou a Kelly, eu sou professora da Rede Básica no estado do Ceará, uma cidadezinha bem pequena, chamada Beberibe, no litoral leste do estado do Ceará. Eu sou Curitibana, é, minha primeira formação é em comunicação social, relações públicas, depois eu fiz licenciatura em ciências letras, e agora recentemente terminei o mestrado em estudos da linguagem. No início da do escola em quarentena, no início da pandemia, Ju me convidou, a Juliane me convidou para participar desse projeto com ela, Desde então, nós estamos trabalhando juntas e desenvolvendo esse projeto, tentando coletar essas narrativas, especificamente na educação sobre a pandemia. É, acho que é importante dizer que a gente tem uma terceira parceira, que é a Mana Lucena Soares, que é contadora de histórias em Curitiba. Ela também é mãe de uma criança e está na rede municipal de ensino, então ela também, assim como a Kelly, ela teve uma visão bem de dentro do que foi o processo da, da educação remota, né, diferente de mim, que vim com um olhar mais externo de quem pesquisa escola, educação básica, né, então nós é, já nos conhecíamos de longa data, a Kelly conhecia da graduação, assim, e a Mano foi minha colega de trabalho, mas há muitos anos a gente não se falava. E eu acompanhava o trabalho das duas pelas redes sociais. A Kelly na escola, em, no Ceará, compartilhava coisas que ela explorava na sala de aula. E a Mano também, as, as, as, né, os itinerários dela contando histórias. Né? E, e eu achei que a gente formaria um bom time assim para ter visões diferentes sobre esse processo e poder é, alavancar algo nesse, nessa direção de coleta de narrativas e reflexões uhum. em torno dessas narrativas. Uh, então, pegando um gancho, já que vocês estavam falando, né, que vocês já se conheciam, enfim, e você achou que seria viável vocês se organizarem para fazer isso, eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi a ideia do, do projeto em si, né, porque você falou que você criou o blog um pouquinho antes da pandemia, realmente, né, chegar a começar, né, que a gente nem imaginava que isso fosse acontecer. Então, como é que foi aí essa questão, me mesmo temporal, tipo, ah, quando é que surgiu a ideia, e quando que vocês começaram, então, a conversar para concretizar eh, essa ideia inicial? Então, a gente começou a conversar em abril de 2020, fazia 60 dias, mais ou menos, ou até um pouco menos que que tinha sido decretada a emergência sanitária, e um pouco antes disso, eu tinha começado no blog uma curadoria especial de conteúdo, que se chamou Coronavírus e Educação, em que eu fui divulgando no blog, em grupos temáticos, várias leituras que eu estava fazendo, para entender o fenômeno, assim como várias de nós fizemos, queríamos entender o que estava acontecendo, né? e na época eu estava trabalhando como professora, temporária na Universidade Federal do Paraná, então, assim, impactava também o meu, não só a minha área de pesquisa, mas o meu dia a dia também como professora, porque na universidade nós também ficamos no ensino remoto, né, e eu comecei essa curadoria e a partir dessas buscas de conteúdo que eu descobri um outro projeto que faz parte do, da rede do Corona Arquivo, que é o relato do cotidiano durante a pandemia, né, que, que era um grupo no Facebook de dois pesquisadores, né, um, um da, da UF e da UCAM, e, e eles começaram a coletar narrativas, pediam para as pessoas enviarem narrativas do seu cotidiano, do Brasil inteiro, e eu, ach, eu vi, achei a ideia muito interessante, achei que ela podia ser replicada, mas de modo mais específico para a educação, né? e aí que foi que eu estartei o convite para Kelly, para Mana, não sei... Kelly, você quer re re relembrar como é que isso chegou naquele momento, né, que, enfim, acho que foi um tempo bastante turbulento e muita tensão para todo mundo, especialmente aquele primeiro momento, né? Foi, foi muito no início, né, da intervenção sanitária, do isolamento social e da suspensão das aulas, então, a gente que estava dentro da escola não sabia como seria e o que iria fazer. primeiro momento, a ideia de é três semanas, vamos ficar distantes, né? ninguém sabia o que ia acontecer. E foi nesse momento ainda que a gente entrou em contato. E eu achei bastante interessante a ideia naquele momento, porque é, se ouvia muita coisa, é, ao redor existia um, um pessoas falavam muito, isso era muito rico, eu não sou da antropologia, né? minha área é outra, mas é possível perceber no nosso entorno essa necessidade das pessoas, foi possível perceber essa necessidade. E quando o Ju me chamou, eu achei bastante interessante, um projeto bastante viável, assim, algo que se traria, esses relatos e essas memórias que elas vão se perdendo hoje ninguém mais consegue contar, nem nós conseguimos direito contar como foi o início da pandemia, então ter o registro daquele momento foi algo muito importante, a gente conseguiu captar no momento em que estava acontecendo, como as pessoas estavam vendo, é, e daí surgiu e foi é, de início bastante despretensioso, pelo menos para mim, assim, era algo de vamos deixar aberto vamos coletar e aos poucos a gente foi se organizando e vendo mais necessidades e mais possibilidades do projeto. Né? Mas eu lembro o primeiro e-mail que a Juliana me mandou, o primeiro contato, é que era realmente simplesmente abrir um espaço, um canal para receber esses relatos e depois as coisas foram se estruturando melhor. Certo, obrigada. Então, o primeiro passo, assim, foi vocês criarem um grupo no Facebook, certo? Criar, criar um grupo para conseguir coletar esses relatos. E eu estava dando uma olhadinha e o grupo hoje, ele tem 560 membros, né? Então, tem bastante gente lá. Como é que vocês chegaram nesse número? Então, vocês foram atrás de algumas pessoas específicas que vocês já conheciam? Ou vocês tentaram divulgar o grupo em outros grupos que tinham aí esse público-alvo, né? então, por exemplo, professores, alunos, ou pessoas que trabalham dentro da escola, como é que foi que vocês chegaram nos membros do grupo que vocês têm hoje, que, querendo ou não, foram as pessoas que deixaram os relatos lá? Acho que a gente mobilizou primeiro nossas redes pessoais, né, Kelly? Assim, das pessoas que a gente conhecia, e as nossas próprias redes pessoais dentro do Facebook e a gente foi convidando algumas pessoas que, a enviar narrativas, assim, nós mesmas fizemos algumas narrativas, a Mana especialmente fez várias, assim, e, e fomos convidando pessoas que a gente achava que tinham histórias interessantes, mas a minha percepção é que foi bastante orgânico assim esse crescimento, a gente não fez grandes esforços assim, eu nunca pensei que pudesse chegar a esse volume assim e, e, e o interesse ainda acaba acontecendo assim volte meia chega a algum pedido assim não mais com aquela ênfase que teve no ano de 2020, início ali. Acho que... O principal ano de movimento mesmo do grupo, que acho que teve esse desejo maior de expressão, foi 2020. Assim. É, foi bastante orgânico, não sei se você tem essa percepção, assim, Kelly, talvez a memória possa me trair. Sim, eu também percebo isso, que foi, é, a partir do momento que nós mobilizamos os nossos contatos na rede, né? É, e que a gente também quando comenta, comentava ou compartilhava algo, os comentários traziam pessoas. pessoas muitas pessoas chegaram por meio dos comentários. Então, é, isso foi trazendo as pessoas. E teve também convites. A gente convidou pessoas para escrever medidas, especificamente, né? Uh, mas não teve nenhum esforço, nenhuma estratégia para engariar membros. realmente bastante orgânico, de as pessoas desejarem, as pessoas terem a necessidade de fazer esses relatos e de ler também esses relatos. De... Eu acho que é um sentimento de pertencimento também, de se ver, de se... de ver o que está passando, ver no outro também. As angústias não eram só suas, né? estavam ali outras pessoas. Eu acho que a gente é, também, não era um projeto, assim, é um projeto que a gente não falou, mas assim, é totalmente, uma iniciativa totalmente independente, ela não tem, mesmo o meu blog, assim, não tem qualquer financiamento ou qualquer filiação institucional, então, era algo que a gente fazia nas horas que a gente podia fazer, porque todas nós estávamos assoberbadas com várias atividades, tanto profissionais quanto domésticas, e pessoais tentando lidar com aquilo tudo, e mais assim com um espírito muito curioso, muito, acho que a gente tinha muito bem claro desde o início que isso, que, esse, assim, que conforme as semanas foram passando, que esse evento ia ter muito impacto, que ia ser um grande divisor de águas, num tema que nos interessa, seja como pesquisadora, seja como professora, seja como mães, né, seja como cidadãs, assim, então, é, eu acho que é esse espírito de curiosidade mesmo que, que fez com que a gente é, se envolvesse, e por isso a gente não tinha, assim, assim, não tinha nenhum compromisso em chegar em 500 pessoas, assim, não, não, isso nunca existiu. Eu, eu ia até aproveitar mesmo para perguntar essa questão: se o projeto tinha algum financiamento, enfim. Então, não, foram vocês, né, motivados aí, curiosos, e nesse tempo livre, porque com certeza estava muito corrido, né, todo mundo na área de, da educação aí, e ainda ainda está. E, não, e com certeza também a gente pode ver que é uma coisa muito rica, não só para o momento, né, da gente ter coletado, mas para agora ainda, né, porque as discussões acho que só começaram a respeito do que foi a educação nesse período. Eu ia aproveitar para perguntar uh, como que funcionava a dinâmica de grupo, né? Porque a gente pensa muito que o Facebook é uma rede social. E aí, a partir dessa rede social, uh, vocês estavam coletando relatos. Então, como é que funcionava isso? Eu vi que ali no grupo tem algumas regrinhas, né? De como que as postagens funcionam, uh, que elas têm que passar pela administração, enfim, e se possível a pessoa meio que preencher um cabeçalho ali, né, colocar o nome de onde ela está falando. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse processo, se de primeira vocês já colocaram essas regras, ou durante o, o correr aí do, dos dias, das semanas, com o selado, vocês perceberam que, opa, a gente precisa dar uma filtrada, precisa colocar aí algumas regras, enfim, contar um pouquinho como foi esse processo até a gente chegar a como está hoje o grupo, mais ou menos. Então, eu, a gente, eu fui me inspirando muito no trabalho do Relatos do Cotidiano durante a pandemia e pesquisando outros grupos. Essa é uma modalidade de grupo específica do Facebook, eu não sei se ainda eles mantêm, porque tudo muda muito rápido na plataforma, mas é um grupo que eles chamam de aprendizado social. Então, ele vem com uma estrutura para fazer esse tipo de exercício. Então, a parte, por exemplo, estabelecer regras de convivência dentro do grupo, você já preenche direto. É, então, ele, ele é voltado para isso, né? E, e pensando no bem-estar ali daquele, daquele grupo, daquele coletivo que vai estar tá usando aquele espaço, né? Então, é, a gente, eu, foi, foram criadas essas regras, que a pessoa tinha que ter ciência disso para para para né para participar e a gente manteve até o final as narrativas né até hoje qualquer coisa que chega no grupo a gente tem que aprovar mas uma coisa que mudou eu acho que Kelly pode contar porque eu acho que eu me, me motivei bastante a modificar né muito incentivada pela Kelly e pela Mana é ab abrir os comentários é porque a princípio o clima nas redes sociais era horrível, já vinha assim, um clima muito difícil, não só da pandemia, mas do cenário político do país, e o medo era que aquilo virasse uma balbúrdia, é, né, a balbúrdia assim no mau sentido, é, né de pessoas se desacatando ou com trazendo notícias falsas né, para dentro do grupo. Né, então, a princípio, nós ficamos com os comentários fechados, mas, numa certa altura, a gente resolveu abrir. E, e, e acho que as meninas, assim... Né, deram segurança para a gente dar esse passo. Acho que se podia contar, Kelly. Foi. A estrutura, ela, como a gente falou, já desde o início uh, as postagens seguiam essa estrutura, né? Já estavam elaboradas. É, sempre etiquetando também a, o que depois... De qual é o perfil de postagem? Oh, Kelly, só um minutinho. Eu acho que seu microfone está um pouquinho longe, que teve alguma hora que cortou. Quando... deu Melhora. Pronto, Melhorou. Vou tá segurando aqui. <risos> Obrigada. O perfil, o... Deixa eu lembrar. Bom, etiquetar essas postagens, como foi feito desde o começo, depois nos ajudou muito também a perceber como, qual era o perfil até de quem postou, de, de onde temas, mas de maior interesse. E na sequência a gente abriu os comentários que trouxeram um enriquecimento. Também. Veio com até um contraponto, existem em alguns comentários um contraponto, foi inicialmente postado, o post original, mas não tivemos problema, nenhum tipo de problema de, de brigas ou de pessoas sendo mal educadas, destratando outras, foi bastante tranquilo, assim, eu acho que o público de interesse do grupo também... era é, Alinhado com, com a educação, então... Não sei, talvez por isso não consigo pensar o motivo, mas... eu imagino é, são pessoas que estavam ali com interesse na educação, e que, mesmo discordando às vezes, é, conseguiram manter o um nível de conversa e sem agressões, sem maiores problemas, se não tivermos nenhum tipo de problema. Certinho, obrigada. Eu ia perguntar, então, já que vocês estavam falando dessa questão do, da coleção, é dos relatos, enfim, né, então vamos lá, vocês, é, vai, começo de abril por aí, um pouquinho depois, criaram o um grupo do Facebook, e aí as pessoas foram meio que entrando de forma orgânica, né, então vocês foram convidando as pessoas que vocês conheciam, enfim, iam entrando nos membros, e aí as postagens aconteciam. Uh, eu dei uma olhada também, tinham 50 e alguma, não lembro agora exatamente o número, 50 e poucas narrativas, né, Uh, então, todas elas passavam pela administração, né, por vocês, para depois elas irem para o grupo. E vocês conseguiram traçar, assim, uh, alguma coisa em comum dentro das narrativas ou algum público específico que, que acabou comentando mais? Porque também foi a questão que a Kelly comentou, que tem as etiquetas, né, que eu dei uma olhadinha também, tinha, ah, professor de escola pública, professor de escola particular, mãe, pai, aluno. Então, vocês têm alguma coisa para comentar mais sobre... Esses 55 relatos por aí que estão que, que ali no grupo, que vocês conseguiram recolher, vocês conseguiram fazer alguma análise quantitativa ou qualitativa sobre eles? Quer começar, Kelly? Posso. É, se tu conseguir achar aí exatamente os dados, Ju, para complementar, eu começo aqui. É, majoritariamente os comentários foram feitos por mulheres, é, mulheres mães, mulheres professoras. E quando professoras, professoras de escola pública. Então a gente percebe que as camadas menos favorecidas, mães, mães de alunos de escola pública, professoras, professoras de escola pública, a escola pública teve um impacto bastante, sofreu um impacto bastante importante para não dizer negativo da pandemia, talvez muito mais do que a, a rede particular de educação. E esses relatos vieram majoritariamente de mulheres. Alguns homens também comentaram, alguns pais. Mas dentro de todos os perfis, alunas, mães e professoras, são as mulheres, tanto que quando nós nos referimos ao projeto, nós falamos das participantes, porque é muito, muito maior, se a Ju conseguir achar o dado, para a gente falar exatamente o quão maior é. Estou procurando aqui, pelos tópicos que a gente criou, é que o, o, os tópicos vão mostrar todas as narrativas, né, então acho que é importante dizer que o, o grupo, ele tem, ele tem, a gente criou algumas formas de ir categorizando esse conteúdo para que a gente pudesse navegar e analisar esse conteúdo, e aí a gente escreveu, Artigos, publicamos em revistas em periódicos, publicamos na imprensa, demos entrevistas também, é, enfim, e, e, e organizar esse material era muito importante para fazer esse trabalho que foi progressivo, né? Assim, não teve, e foi sendo analisado aos poucos, e eu acho que ainda tem muita coisa ali que pode gerar desdobramentos, né? Então, a gente criou três grupos de narrativas, um chamado de narrativas originais, que eram pessoas que enviavam é, seus textos, seus relatos, seja relato em texto ou imagético, é, de forma identificada ou anônima, para o grupo, que são essas cinco dezenas de narrativas que você identificou. E a gente tinha uma outra categoria, uma segunda categoria, que foram as narrativas viralizadas, que eram relatos também, ou memes, ou notícias que circulavam muito nas redes e que, a, e, que a, e que a gente compartilhava dentro do grupo. Era um conteúdo de interesse das pessoas que estavam ali. Né? Então, é como um meio de informação também. Né? E um terceiro grupo de narrativas são as narrativas provocadas, que nós fizemos algumas enquetes, não foram muitas, foram umas quatro enquetes também, é, e que aí a partir daí que a gente começou a exercitar essa coisa de abrir os comentários. Primeiro nas enquetes e depois a gente começou a liberar em todas as em todas as publicações e de modo atravessado a essas três categorias a gente criou tópicos classificatórios aí por exemplo mãe de escola pública é, mãe de escola particular estudante de escola pública né? então era sempre essas categorias mãe pai, professora, professor, técnico e técnica educacional, aluno e aluna, escola pública e escola privada. E esses tópicos permeiam todas as narrativas, tanto as originais quanto as viralizadas. Né? Então, mas eu acho que, de, de qualquer modo, eles refletem, mesmo juntando os dois grupos, eles refletem exatamente o que a Kelly comentou agora. Né? Então, por exemplo, a gente tem é, as... as o maior grupo participante que estou olhando, 52 publicações de professora de escola pública, 35 publicações de mãe de escola pública e 24 publicações uh, de mãe de escola privada. Né? Então, você vê as mulheres, as mães e professoras, que muitas vezes aglutinavam os dois papéis. A gente teve também relatos de mães e professoras, que era um negócio enlouquecedor, né? porque a mãe dava aula... E tinha duas crianças para atendendo ensino remoto. Então teve esse, esses casos é, também. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Kelly, ou se você quer complementar. Eu encontrei aqui os dados de, daquela publicação, aquele gráfico, quando a gente estava com 136 narrativas, entre narrativas originais e viralizadas. Aí, o número de narrativas entre professores e professoras, pais e mães, eles meio que se equiparem. São 57 para professores e professoras, 54 para pais e mães, e 21 de alunos e alunas. Mas aí, quando nós vamos para a escola pública, dessas narrativas, 102 são de relatos oriundos da escola pública e 34 da escola privada. Quando nós separamos por gênero, 110 dessas narrativas são feitas por mulheres e 26 apenas feitas por homens. Então essa discrepância é, é, muito, é muito grande mesmo, assim, é muito realmente bastante ênfase na escola pública e nas mulheres, né? nas mulheres mães mais... Muito interessante isso, que algumas outras é, iniciativas que a gente entrevistou, a gente também notou esse perfil mais feminino, que acabava respondendo e, e, e relatando as coisas. É, uma dúvida que eu fiquei, vocês estavam falando, então, que está dividido em três partes principais de relatos, né? São os que realmente eram relatos, outros são mais notícias que corriam no grupo, e o terceiro que eram um pouquinho mais encaminhados por vocês, né? por enquetes, enfim. Então, vocês, foram vocês mesmas que fizeram essa separação dos relatos ou notícias que vinham durante... Enfim, então vinham relatos, vinham notícias e vocês separavam. E vocês já tinham tido algum contato anterior, assim, antes da pandemia, uh, com essa questão da pesquisa dentro do, da rede social? Então, vocês já tinham essa experiência com o mundo digital e com a pesquisa e... Enfim... De modo geral, né? Porque a Juliane falou que ela já trabalhava na antropologia, mas, de certa forma, essa foi uma experiência nova, nesse sentido antropológico, para você? Ou você já vinha de outras experiências? E a Kelly, no quesito da educação mesmo, se ela já tinha algum outro contato com a educação mais digital, algo remoto, ou também não, foi tipo, tudo novo para vocês? Então... É, na minha tese de doutorado eu estudei uh, os agenciamentos do conceito de bullying na contemporaneidade brasileira e boa parte da minha pesquisa foi feita na escola não estudei só na escola, mas assim meu chão de pesquisa, meu terreno principal era a escola então na época da pesquisa que foi meu trabalho de campo ali foi 2015 do, entre 2014 e 2015 eu eu fiz pesquisa na escola e eu usei muito o Facebook, porque era a rede social do momento, o WhatsApp ainda não era uma rede que aparecia, e eu usava o Facebook para várias finalidades, tanto para articular minha rede de pesquisa, para me comunicar com, a, com, com, com os sujeitos da pesquisa, é, quanto para acompanhar alguns debates, então, por exemplo, eu me lembro que estava começando a surgir que ninguém falava ainda o debate sobre a escola sem partido, eu já seguia a página do escola sem partido, porque aquele feeling, assim, de que isso uma hora, assim, vai vai pegar. Né? Então, eu já fazia pesquisa um pouco nas redes sociais, então, a minha pesquisa, na eu acho que a minha pesquisa sobre o bullying tem, tem três formas ali, tem o trabalho de campo presencial, tem, e tem esse trabalho de campo uh, online, e tem o um trabalho de campo com documentos, então, assim, eu fiz pesquisa em várias frentes, então, a minha familiaridade é, era essa, assim, né, é, eu acho que quando o Escola em Quarentena apareceu, eu estava eu desenvolvendo uma pesquisa como parte de um, um contrato como professora visitante na UFGD, onde eu depois engatei uma outra, um tempo ou outro de pesquisa com pós-doutoranda, então eu tinha uma pesquisa que era pensar iniciativas de educação socioemocional como é, ferramenta anti-bullying, então dava continuidade para aquele meu estudo de doutorado e aí a pandemia aconteceu, então o escola em quarentena meio que, ele ele é, é, direcionou, redirecionou minha pesquisa para pensar, e hoje meu interesse é pensar é, iniciativas de educação socioemocional que nasceram, que floresceram nesse período pandêmico para tentar lidar com umas elas psíquicas da pandemia na comunidade escolar, né? Então, eu acho que eu tenho, que eu recolhi esse material muito pensando nisso, da minha parte, assim, né? Eu acho que é importante dizer em termos metodológicos que o, o, o nome do projeto é um registro antropológico de memórias educacionais. É, ele, ele, porque eu, é, foi a, a minha disciplina é a antropologia, mas ele, o escola em quarentena ele não é uma etnografia, né? ele não é uma pesquisa de etnografia digital. Ele tem um, uma inspiração, um olhar etnográfico, que é justamente não fazer pesquisas do tipo survey, que pularam na pandemia, né? As pessoas tiveram que migrar suas plataformas de pesquisa para o universo online, então começaram a aparecer vários questionários. Todos nós, todas nós, acho que recebemos algum, né? Então, a, a percepção que, que eu tive desde o início, e que as minhas parceiras de pesquisa é, compraram, é para a gente, pra gente fazer uma outra coisa, para a gente olhar de dentro uma realidade, olhar assim bem para o micro, bem para as coisinhas do cotidiano, assim que é muito típico da, da etnografia, assim ter esse olhar muito para o micro, para a fluidez dos acontecimentos, né? Ver como que as coisas é, é, caminham, né? E até eu acho que a gente conseguiu perceber isso, por exemplo, um dado que foi o próprio silêncio do grupo, né? Que Lá, em a partir de outubro de 2020, o movimento do grupo começou a cair, a gente começou a perceber que aquela aflição do começo tinha passado, né? Mas que a gente, eu quase, daí a gente, eu, em algum momento eu pensei, será que a gente tem que acabar com o projeto, encerrar, colocar uma mensagem, né, pra, de encerramento, e, e, e, a, e a Kelly, a mana, né, muito sabiamente, não, deixa lá, e eu acho que é isso, ele fica lá e, e algumas coisas foram, continuaram acontecendo, mas num ritmo diferente, né? Então, eu acho que esse também é um dado de como as pessoas estão lidando com esse grande evento nas vidas delas, né? É, esse silenciamento foi bastante interessante, gerou alguma discussão entre a gente, né? De... É entender os motivos, as pessoas é, rotinizaram a pandemia. Acabou, todo mundo se acostumou com aquilo, nós, inclusive, né? Isso foi bastante interessante. Também é um dado, né? Também é algo a ser relatado. A sua pergunta inicial, Ana, sobre experiências anteriores. É, com o um meio digital mesmo, tipo, mesmo fazer pesquisa ou enfim. Eu pesquisa, eu não não tinha experiência em pesquisa no meio digital. O que eu tinha antes da pandemia uh, surgiu de uma demanda, uma necessidade. De Enem, preparação para Enem. Muito, eu senti a necessidade de muitos alunos não terem acesso à correção de redações. Então, mesmo na escola, a gente redação, é um período, dá duas Quer, você pode aproximar só mais um pouquinho? Eu acho que às vezes está dando... Um... Tá muito ruim, vamos ver se melhora. Eu vou deixar bem pertinho. Ah, não, agora está bom. Tá, eu acho que foi. Está é... E aí, essa necessidade dos alunos, a correção da redação. E lancei um projeto, uma iniciativa de... por nada mesmo, mas assim, chegava uma redação, eu corrigia uma redação, de, de grupo de... Isso se tornou um projeto, Simplifica Redação, que virou um grupo, dois grupos de WhatsApp, com mais de 600 alunos, que me mandavam redações, e eu corrigia redações via WhatsApp. Então, quando veio a pandemia, eu... Pelo menos de WhatsApp, eu já sabia mais ou menos como trabalhar, como educar, é, como alguma coisa, alguma técnica que era possível usar para dar sequência de organização da educação do WhatsApp. isso favoreceu bastante, inclusive, é, nas escolas em que eu Mesmo tendo acesso a outras outras ferramentas, aqui no Ceará, por exemplo, o governo do estado comprou acesso a, ao Google Play, mas mesmo com esse acesso, os alunos tinham muita dificuldade de usar e acabou muita coisa sendo penalizada. Uma experiência anterior com, com o digital, com alguma coisa de... Então, vou, vou emendar aqui umas duas perguntas antes de partir para uma outra mais específica, uh, que é a questão da própria coleção que vocês têm aí de relatos. Uh, a primeira era... queria saber sobre... Primeiro, na verdade, se esse conhecimento do digital que vocês tinham, vocês acham que eles influenciaram de uma forma positiva dentro do projeto? Então, se vocês tiveram dificuldade com alguma coisa nesse sentido mais para o meio digital, para pesquisa, ou se não, essas experiências anteriores ajudaram vocês e também a experiência do outro projeto que a gente estava falando, né, do, do Paulo, que enfim, ele já tinha feito no Facebook, então, se esse contato acabou auxiliando vocês, uh, e também se dentro dos relatos que vocês tiveram, vocês conseguiram perceber alguma territorialidade neles, então, por exemplo, porque vocês falaram que a formação do grupo foi muito orgânica, né, então, vocês mudaram para os contatos das pessoas que vocês conheciam e por aí foi indo. Então, vocês perceberam alguma questão de tipo, ah, as regiões onde vocês pertencem, onde vocês têm as redes de amigos, foram as regiões que tiveram mais relatos? Ou não? Foi uma coisa que vocês conseguiram expandir um pouco mais? É, eu não sei se eu entendi bem a, a tua primeira pergunta, mas eu acho que... Todas as experiências pregressas que a gente tinha, todas ajudaram, assim, é, a gente a, a lidar com, com a ferramenta, assim. E... Eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que, tem, claro que tem limitações fazer coisas online, né? Mas eu não, eu não sou muito refratária, assim, eu acho que é o que a gente tinha no momento, então eu acho que a gente tem que se apropriar e usar, é, é, eu, foi a minha atitude tanto com escola em quarentena quanto como professora, assim. Eu dei curso também na universidade por WhatsApp, é, fiz um curso, eu tinha na UFGD. a gente tem um contingente bem grande de alunos indígenas, alunos e alunas indígenas, que com a pandemia foram para as aldeias, e as aldeias ficam em áreas não urbanas, que geralmente não têm uma boa qualidade de internet, então o WhatsApp é o aplicativo que melhor funciona, então, eu também situei toda uma disciplina, e, e o WhatsApp era a nossa principal forma de comunicação, assim, de enviar material, trabalhar muito com áudios. assim. Então, eu acho que eu, eu, eu acho que compactuo assim, com esse perfil da Kelly, assim, de que é isso que a gente tem, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem nesse momento difícil. Assim. E acho que tinha uma, uma vontade muito grande... Das idosas estudantes em estar conectado de alguma forma, sabe? Não com aquela correria tradicional de notas e não sei o quê, mas de estar conectado, de estar em comunidade, de se sentir aprendendo alguma coisa, estar refletindo, sabe? Eu não acho que foi é, apático o comportamento do alunado, seja ele na escola, na educação básica ou na universidade, que as pessoas queriam muito ter. Pensar sobre o momento, pensar sobre aquilo em grupo, em coletivo, assim, com o que estava acontecendo, né? E a outra pergunta era, a ah, tá, da territorialidade, né? Então, a gente tem o que a gente conseguiu apurar pelo próprio, pelos, as próprias estatísticas do Facebook e nos dão uma ideia, né? Embora a gente tivesse a Kelly no, no, no Ceará, né, a gente não teve uma representatividade grande do Norte e Nordeste. A maior parte das pessoas que participaram são do Sul e do Sudeste. E eu acho que a gente, também, a gente também refletiu sobre isso, né? Que eu acho que a gente também... Essa distribuição regional, ela mostra também desigualdades regionais que impactam no acesso tecnológico também. Na, tanto no acesso às tecnologias, quanto no uso das tecnologias, né? Então, a gente, embora a gente tenha uma representatividade grande da escola pública, a gente vê que a gente não tem a, a escola pública das regiões é, mais desfavorecidas do país presentes. Então, então, assim, a gente sabe que o projeto, né, com, a, com a modéstia dele, alcançou uma fatia, a gente tem um retrato, é, é, um retrato, assim, né, é um retrato, um recorte por isso as narrativas viralizadas eram eu considerei sempre considerei elas muito importantes porque elas tinham a chance de trazer para o grupo essas outras realidades que a gente podia capturar de terceiros para fazer circular ali né é isso Kelly por favor complemente bom então eu vou partir para uma, uma pergunta um pouquinho mais teórica talvez ou, ou nem tanto Uh, então a gente consegue atualmente, então, eu consegui entrar no grupo, né, o convite, então eu consigo ter acesso aos relatos, a todas as coisas, mas é um grupo uh, privado, né, então quem tem acesso são só vocês que estão participando do grupo uh, e aí eu perguntar o que, que vocês estão fazendo com, com esses relatos? porque eles estão lá no Facebook, mas vamos supor que um dia o Facebook acabe, né, a gente não tem essa segurança de que tudo que está lá vai estar tá guardado e onde vai estar tá. Vocês é, já começaram a pensar nisso? Vocês começaram a guardar ou não? Ou estão pensando? Ou quando começou o projeto, vocês pensaram nessa possibilidade ou só depois vocês pararam e ficaram, ah, não, pera, a gente precisa guardar? Como é que foi esse processo? Kelly, quer responder? Responde você. Eu... Eu me preocupo com esse armazenamento dos dados, mas eu confesso que por hora eu não pensei em, em como fazer esse armazenamento. Eu não baixei nada aqui. Não baixei nada. Comigo? Não. É, a gente tem um... um... Um portfólio do projeto com alguns extratos das narrativas. Eu não sei se você chegou a encontrar, Amanda, esse portfólio em algum link nosso. Tá, eu vou te passar, eu vou te enviar, assim que a gente acabar, tem um link no meu blog que tem tudo lá. É, tem todas as repercussões, assim, onde o projeto apareceu, o que a gente publicou, esse portfólio, está tudo lá. É, mas, assim, primeiro, acho que a gente não teve, num primeiro momento, acho que a gente não teve essa preocupação com o que fazer, mas à medida que foi aumentando, conforme a Kelly, a Kelly falou, esse foi um assunto é, que, a gente, que a gente conversou, assim, né, e aí eu acho que tem muitas problemáticas envolvidas nessa questão. E também foram amadurecendo, foi então uma discussão que foi amadurecendo à medida que várias redes, várias plataformas foram sendo mobilizadas ao longo da pandemia para várias iniciativas de pesquisa e divulgação científica, né, então não foi só o Facebook, foi o Spotify com vários é, podcasts, né, várias outras plataformas, né. Que, que são, vamos dizer assim, que nós nós não pagamos, né na verdade, nós pagamos com os nossos dados, com os dados que a gente reúne é, ali, né? Então, eu acho que quando a gente, assim, muito, muitas pessoas como nós não tem financiamento, não tem apoio institucional para desenvolver esses projetos, então, a gente precisa recorrer a esse tipo de plataforma, assim não tem como a gente fazer o é, né, meu próprio blog é sediado no WordPress, assim é, a gente tem que lançar a mão e isso, isso acaba sendo um bom recurso, né? Mas ao mesmo tempo acho que a gente tem que a gente gostaria muito de poder tirar as narrativas dali e levar para um outro lugar, né? A gente conversou sobre isso, é, eu acho que tem muitas coisas que a gente poderia fazer, desde um site específico do projeto que pudesse tirar as narrativas eu acho que daria uma bela exposição, assim, sabe? se a gente conseguisse algum tipo de financiamento pra, e algum, algum artista que pudesse transformar essas, essas falas em algum tipo de peça artística. sabe Eu acho que ter, teria assim, muito material para fazer uma exposição de memória bastante é, interessante. A nossa principal dificuldade para isso é justamente que é um projeto paralelo nas nossas vidas, então a gente não tem. A gente, a gente vai fazendo conforme as demandas vão chegando e as oportunidades vão se colocando, sabe? Então, realmente hoje, se o Facebook resolver se retirar do ar, o que a gente tem são poucos, são alguns prints que a gente reuniu nesse portfólio e algumas publicações. É, porque a gente não não teve pernas assim para para retirar assim mas eu acho que seria seria um material interessante porque é, eu acho que ali a gente fez mais do que pesquisa assim acho que a gente fez divulgação científica também porque a gente divulgou a gente fez todo um esforço de curadoria de notícias ali a gente tinha muito cuidado no que era compartilhado não era qualquer coisa a gente evitou, por exemplo, é, muitos. Tinham memes que eram super interessantes, assim, que faziam pensar, mas a gente evitou coisas assim do tipo, ah, eu não aguento mais essa criança na minha casa, sabe? Quero férias, assim, sabe? Surgiu algumas coisas assim meio debochadas, assim, a gente tentou é, sempre trazer algum tipo de algum tipo de informação, algum tipo de reflexão, assim, sempre foi com esse espírito da seleção, assim. E eu acho que também mais particularmente falando da minha pesquisa, é também uma espécie de, vamos dizer assim, de ciência aberta, porque eu fui capturando meus dados ali e eles estão abertos, ou seja, se você tem uma pesquisa Amanda na área de educação ou qualquer outra pessoa, é, você pode entrar ali, pode usar aquele dado e citar, né? Mas, ao mesmo tempo, não é ciência aberta, né? Porque, digamos, quem, tá, quem, tem, quem tem todos esses dados hoje é o Facebook, né? Então, assim, eu digo que é um experimento de ciência aberta, mas eu acho que é bem interessante pensar dessa forma também, porque nas ciências humanas a gente fala muito pouco de ciência aberta. É, parte do pressuposto de que não é possível fazer ciência aberta, com, porque os dados às vezes são sensíveis, e claro, a gente tem que tomar todo um cuidado ético para fazer. Mas eu acho que esses, esse tipo de projeto permite que a gente experimente essas coisas, sabe? sem ter compromissos de, ah, tem que dar certo, porque eu tenho um financiador, sabe? É, então, assim, tem um lado bom da experimentação e tem um lado ruim, que é esses, essas grandes corporações por detrás dessas plataformas e a nossa ausência de recursos e institucionalidade para poder, poder transformar isso, tirar isso da plataforma e replicar em um outro lugar mais seguro, assim. Sim, isso é uma coisa que a gente também tem percebido bastante conversando com outras iniciativas, né? Porque, querendo ou não, tudo, os projetos acabam surgindo de uma ideia, né? E aí, depois, mais para frente, a gente vai ver essas questões é, de armazenamento. E, e é isso, né? O Facebook, querendo ou não, é de graça, mas a que custo, né? Então, eles estão ali com os nossos dados, enfim. Mas aí, também, já fica o convite aqui para a gente continuar a conversa. A gente está estudando sobre isso e pensando em meios de conseguir armazenar todos esses materiais que eles são valiosos demais, né, para a gente deixar aí à mercê de, dessas grandes corporações. E também a gente ainda encontra ainda assim alguns algumas questões sem respostas, né, que vocês estavam comentando do portfólio, por exemplo, que ele vocês têm alguns prints. E aí eu também dei uma olhada no grupo e a gente tem muitos tem relatos escritos, tem imagens, tem vídeos, né. Então como é que a gente consegue também armazenar e etiquetar isso de uma forma diferente? Porque um print não vai pegar o vídeo, né? A gente então também tem que subir o vídeo e tem todo um todo estudo ainda, eu acho, pela frente para a gente conseguir uh, salvaguardar todo esse material, né? Uh, bom, já finalizando uh, a entrevista, já também agradecendo a presença de vocês, queria perguntar se, se vocês têm mais algum ponto para acrescentar, uh, falar um pouquinho de quais são os planos futuros que vocês têm para o projeto, como é que está tá estacionado, porque, querendo ou não, vocês falaram, né? Quando dá tempo, vocês dão, conseguem dar aí um apoio para o projeto, mas a gente voltou aí à normalidade, entre muitas aspas, então acredito que esteja bem corrido para também dar andamento para o projeto e continuar dando as aulas presenciais agora, enfim. Então, quais são os próximos planos que vocês têm? Uh, e se vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito do projeto que vocês acham que seja interessante, assim Kelly, você falou que você tinha ideias, me conta, aproveita para me contar, que eu também não sei. Turbulento e o projeto. as narrativas diminuíram, a gente trabalhou nele. É... E aí, para agora, eu penso em algumas coisas, mas isso discutir com as meninas, não vou dizer que são projetos. São coisas para discutir, talvez para o segundo semestre, mas uma das coisas que eu imagino que a gente poderia dar pra, assim, é, incluir, né? seria uma uma... uma não sei, é, de, dos materiais que os professores construíram durante a pandemia, porque os professores construíram muitos materiais, né, esses materiais pedagógicos, então, de um portfólio de como foram esses materiais, as atividades que os professores fizeram, tem muita coisa interessante que foi elaborada durante esse período, ver seja um passo futuro, mas isso a gente vai decidir conversar com a ainda com a Ana, para ver se é viável, se a gente tem pernas nesse momento para fazer isso e conseguir pra... esse aspecto também da pandemia. Legal, eu acho que tem muita coisa mesmo, muito material para reunir. Eu, eu realmente eu gostaria acho que do, Duas coisas. Uma delas, já falei, que era poder tirar o material dali e levar para outro lugar mais seguro, assim, é, e, e, de repente, desdobrar isso em algo mais público ainda, talvez, né, físico, como eu falei, de uma exposição, de repente, algum é, projeto de lei de incentivo à cultura, que, que a gente pudesse submeter, assim, é... Eu, eu também tinha, tinha uma ideia para continuar, eu estou finalizando o meu, meu pós, período de pós-doutorado agora, eu estava é, talvez pensando em começar um novo, né? e pensei em, em a partir do grupo, é, trabalhar um tipo de... Uh, micro-podcasts convidando algumas pessoas que enviaram várias narrativas para o grupo, assim, que participaram com mais intensidade para contar como é que foi o retorno para o chão da escola, assim, sabe? Tipo, uma escola em quarentena ou retorno, assim, sabe? Uma coisa desse tipo. E pensando muito na questão uh, dos afetos e das emoções, assim, que é a minha, né, o meu filão aí nessa... nessa nessa área de pesquisa, né, pensando sempre co como os afetos, né, podem mobilizar dinâmicas de sociabilidade de apoio, mas também eles podem, né, afetos não trabalhados, podem mobilizar dinâmicas de humilhação, de violência, e, enfim, é, mas, assim, eu confesso que, que eu não sei se eu vou ter esse gás de emendar mais um, e até porque, assim, eu estou fazendo totalmente sem bolsa, né, esse, né assim, a infelizmente hoje a ciência não é a, a ciência a antropologia não é o que paga minhas contas então é, eu não sei assim, a gente tem a gente tem muitos planos a gente tem muita vontade de fazer mas a gente está é, vivendo um cenário muito difícil assim de, de, de desmonte instabilidade e emergências assim muito grandes na vida das pessoas tanto nossas próprias como dos nossos das pessoas que se tornam sujeitos de pesquisa assim, né? Então, é, os desejos são muitos, acho que é um material muito rico, muito importante para a memória ainda mais um país que, que o governo tentou mentir e mente cotidianamente sobre sobre a severidade com que a pandemia impactou e vem continua impactando, né? Então, eu acho que a gente tem nesses projetos, um, uma memória, né, tipo uma nossa, uma comissão da verdade, vamos dizer assim, né, de, de uma pandemia que foi muito, muito cruel, muito difícil, e, e que as pessoas é, é, responderam a isso é, se mobilizando entre elas, assim, as redes de proteção foram muito escassas, foram muito... É, falharam, né, porque elas não existiam antes, né, então acho que a escola, né, eu não sei, Kelly, você pode contar um pouco da busca ativa, e olha que o, que o Ceará é um dos estados mais bem estruturados do país, é, em índices educacionais, tem bons índices educacionais, e mesmo assim foi muito trabalhoso conseguir se manter conectado com, né, por, por essas lacunas nas redes de proteção, né? É, esse retrato da pandemia, quem vai contar são as pessoas, esses registros, né, que foram criados, que precisam ser preservados, porque a história oficial, pelo menos, ela não vai conseguir captar uh, o que foi a pandemia, não vai conseguir captar o meu aluno aqui, o Beberibe é, que trabalhava em barraca de praia, e ele, de repente, fechou tudo e ele não tinha segurança, rede de segurança nenhuma ele E a escola a gente como escola como comunidade se mobilizando para alimentar alunos foi um período foram dois anos e até hoje mesmo o com... é um impacto que a gente ainda percebe e muito forte nas questões financeiras que agravam as questões dos afetos, como ajudou, as questões desse retorno, e como a escola está lidando com esse retorno, eu acho que dá outro estudo e muito profundo também, porque a gente precisa, esses alunos estão chegando, como é, se impactou a vida de adultos, E aqui no Ceará, né, como a Ju falou, a gente teve uma boa rede de, é, pelo menos uma estrutura para essa busca de para entrar em contato com outros alunos, então... e a tarefa deles era entrar em contato. para convencer a retornar, para ajudar nas atividades. Esse programa, ele perdura, é então ele ainda existe, mesmo depois do... E esses meninos estão sendo fundamentais, porque são eles que conseguem acesso a esses alunos que se isolaram na escola, se isolaram no convívio social e têm muita dificuldade de voltar. O professor dificilmente consegue, quem consegue... É... Chegar, conversar com esses alunos, são os colegas. Essa iniciativa é bastante interessante. Ajuda, mas ainda temos tanta, tanta, tanta coisa para fazer depois desse momento. É, o governo do estado do Ceará está fazendo, e o governo federal joga compra é, Sempre tentando destruir... Todas as iniciativas são destruídas, uh, os recursos para educação muito escassos, então é muito pouco que a gente consegue fazer também. Esse seria o um momento de a educação ter prioridade total, o orçamento está voltado para a educação, para esses jovens terem um apoio, uma base, e pelo menos um psicólogo dentro de cada escola. A gente continua, de teimoso, principalmente fazendo pesquisa no Brasil, a gente faz, de teimoso, de teimoso as finanças, porque se depender de incentivo e reconhecimento, e a gente continua. Então, é, acho que eu faço minhas palavras de vocês, assim, concordo, e agradecer agradeço a vocês por ter feito esse projeto, né, porque... A partir de um momento, a gente pensando ainda esse ano, né, um ano eleitoral, onde a gente vê uma propaganda oficial do governo falando sobre investimento em educação, e a gente consegue né, ter esse paralelo da realidade mesmo, né, o que foi esse relatos. Então, se realmente está condizendo o que está sendo mostrado. Né? Porque a gente pode construir uma narrativa muito feliz do que as, das coisas que aconteceram, sendo que não foi bem assim. Eu acho que esses relatos são importantíssimos para a gente conseguir ter essa contestação Uh, por, por último, assim, agora finalizando mesmo, queria pedir para vocês, se vocês pudessem, conseguissem, fazer uma reflexão do que foi o projeto de vocês, não só pensando nessa questão do futuro, né? A gente pensando nele como riquíssimo em memórias e que a gente vai poder usar e contrastar essas, esses relatos com o que realmente aconteceu, mas é, o que vocês, como vocês enxergam o projeto de vocês no momento que ele estava sendo feito, para o presente. Então, tipo... É, o projeto, vamos dizer assim, ele era um lugar uh, confortável para as pessoas compartilharem o, o que elas estavam vivendo, se se era, se vocês acharam que, que fez parte também da pandemia ter esse espaço, esse lugar para você compartilhar esses acontecimentos uh, e, querendo ou não, encontrar alguma proximidade com as pessoas. Então, qual foi a importância dele, falando assim, do período em que ele estava sendo feito, e não a gente pensando futuramente, como a gente pode usar esses relatos. Eu acho que, para mim, assim, a, a melhor, eu gosto da me, a melhor explicação que a gente colocou até no, no capítulo que vai sa, é, sair no livro dos projetos, né, da... da, da do arquivo né, é uma uma explicação que, com base teórica, assim, mas que eu acho muito eficaz, que a professora uh, Cláudia Turra, da UFEL, da Federal de Pelotas, ela também uh, coordenou um projeto uh, que chamou, chamou Pandemia de Narrativas, foi alocado no Instagram, e uh, ela coordena um núcleo de antropologia visual, então as pessoas mandavam... É, trabalhos com imagem, fotos, colagens, coisas desse tipo, né, e, e ela numa live falando do projeto, ela diz que esses espaços funcionam como espaços de realização de rituais de aflição, né, quando as pessoas se sentem aflitas, elas procuram rituais em que elas possam é, colocar isso, expor isso, né, e a professora Cláudia não usa isso, ela usa isso inspirado num antropólogo que se chama Victor Turner, que estudou rituais de aflição num grupo é, é, é, africano que se chama Nendebu, ou Nedembo, alguns falam, né, preferência pronúncia, e isso ele fez esses estudos lá, no meados do, do século XX, né, e, e esses grupos tinham, eles tinham um problema e eles ritualizavam isso, faziam os ritos de aflição para tentar resolver suas contendas ou, ou não, ou simplesmente se separarem, né, ter um cisma, quebrar, quebrar, dividir o grupo. Né? E, e a gente vê que esses rituais que a gente não dá tanto valor, a gente acha que nas nossas sociedades a gente não ritualiza mais, na verdade, a gente ritualiza, sim. Né? E as redes sociais são esses espaços para novos rituais. né? Então, eu acho que as pessoas ali naquele momento elas tiveram esse espaço, né, me, me utilizando aí das, desse insight maravilhoso da professora Cláudia, que veio do Turner, esse espaço onde elas expuseram as suas aflições, né, e o silêncio vem quando a aflição diminui um pouco, que é, não, agora a gente já sabe como fazer, a gente já tem a máscara, a gente tem uma máscara melhor, a gente já sabe, já tem mais informação, a vacina está chegando, agora, no momento que não tinha vacina, no momento que nem máscara era, né, pensem nisso, é o pior dos mundos, a gente estava completamente exposto. Né? Então, eu sinto um pouco assim, Kelly, como que você... Exatamente, é, era um espaço de conforto também, eu percebo que... Quando as pessoas chegavam, ou com, a sua, com o seu relato, né? era também um momento catártico, principalmente as mães. O relato das mães era um relato bastante... Eu precisava falar com alguém, eu falei, eu precisava falar sobre isso, eu falei, sabe? É, porque elas, as mães, as professoras, né? Uh, estavam vivendo aquilo, estavam vivendo dentro de casa e... As pessoas de dentro de casa, elas também já estavam falando sobre aquilo e essas pessoas estavam tão sobrecarregadas quanto elas, daquele daquela rotina, daquele não saber e do medo e a aflição com os filhos, com o que seria inclusive dos empregos né? É, chegar na rede social e poder fazer o um relato, seja falando algo que foi bom uh, um relato positivo, mas os relatos negativos, principalmente quando alguém fazia um relato negativo, uma narrativa negativa, era, eu percebia como um espaço em que as pessoas confiavam e era o um lugar que elas podiam falar e voltar para a sua vida, para sua rotina, para aquilo que elas iriam continuar fazendo sem saber por quanto tempo iriam continuar fazendo, que era viver a pandemia. E aí, quando se silencia também o grupo, ele vai... É, foi justamente quando as pessoas foram entendendo e rotinizando e aquilo deixou de ser, viver esse mundo da, do afastamento social, deixou de ser exatamente um problema. As pessoas aprenderam a viver e conseguir. O que é bastante interessante do ponto de vista de como o ser humano se adapta. A gente se adaptou até a uma pandemia. Então, fomos adaptando. Bom, acho, acho que é isso, então. Eu uh, queria mais uma vez agradecer uh, a presença de vocês, a disponibilidade, né? não só por fazer o projeto, mas por participar aqui da entrevista. E, enfim, acho que a gente ainda vai se encontrar bastante por um tempo para conversar sobre os projetos. E, então, fica aqui meu agradecimento, em nome do Thiago também, do Ian, do CHD. Obrigada, então. A gente também agradece, Amanda, em que você levasse para o e, e para o Thiago também nossos agradecimentos assim nossos cumprimentos é, por esse né, por eles terem mobilizado essa rede de, de pessoas de vários lugares diferentes de várias áreas do conhecimento assim é, diferentes assim a gente fica muito foi, foi foi foi assim foi uma com tanta tristeza ao mesmo tempo se sentir conectada e ter a chance de transformar uma coisa tão modesta em um conhecimento de valor, porque vocês fazem isso, né? projetam esse conhecimento, mas vocês reúnem tudo, né? com o lastro da Unicamp, quer dizer, tem todo um valor, tanto para a gente, como pesquisador, como para o conhecimento que a gente gera. Então, a gente está assim. então, é, muito honrado assim, de, de, de participar, e, e na medida que a gente puder ajudar a fomentar essa rede e a gente está muito, muito à disposição, assim, é, só tenho a agradecer também vocês e, e parabenizar, porque eu acho que foi um movimento, assim, muito, muito, muito rico, assim, muito rico mesmo.